Vim do canal do Rafa! Geral né? se luta, geral é isso, se luta, é é geral se luta, 3 minutos e 59 segundos. Vindo o Rafa, ah do não, do Rafa. Rafa, não peraí. faz a gente fazer isso não, mano. Na moral, mano, se não falar, eu tô, mano, se não falar acabou o canal do Rafa. Mano, tá canal, vindo, não, Rafa, vim do canal vindo. dele, vindo canal Olha, do canal dele. Mano, não mesmo. sou eu, tá? Não sou é, eu. Vindo... Eu sei que nesse vídeo tem a música aqui das 99. Que Bom, agora, agora, do 299 Agora, manda esse hashtag agora 299.